E aí, pessoal? Tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a calcular a inclinação de uma reta dado dois pontos. E para isso temos o seguinte: qual é a inclinação da reta que contém esses pontos? Ou seja, esses pontos aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. E vamos começar relembrando o que é a variação. A variação é a mesma coisa que a mudança no y, ou seja, a variação de y, que nós colocamos como delta y, dividido pela variação de x. E claro, essa variação você também pode escrever como y2 menos y1 dividido por x 2- x1. Basicamente, esse aqui é o y inicial e esse aqui é o x inicial, e esse aqui é o y final e esse aqui é o x final. Calma que eu já vou explicar isso. Para isso, eu posso escolher qualquer um desses pontos aqui, porque eu estou presumindo que todos esses pontos pertencem a uma mesma reta e por isso eu posso escolher esse aqui como ponto de partida, ponto inicial, e esse aqui como o ponto final. E pensando na nossa variação x, Quanto variou daqui para cá? Bem, o Δx vai ser igual a o x final, que no caso aqui é o 3, menos o x inicial, que nesse caso é o 2. Então, 3 menos 2, que é igual a 1. E a minha variação de y, qual vai ser? Bem, o y final é esse 1 aqui, então 1 menos o y inicial, que nesse caso é o 4. Então, 1 menos 4 que é igual a "-3". Claro que você não precisa estar fazendo isso aqui toda hora, né? Pensa aqui comigo. Do 2 foi para o 3, ou seja, variou uma unidade. E do 4 foi para o 1, um, ou seja, variou menos "-3 unidades". E, com isso, a nossa variação vai ser a variação de y dividida pela variação de x, e isso é igual a "-3" que é essa variação de y aqui dividido por 1, que é a variação de x. E isso é igual a menos 3. Ok, vamos ver outro exemplo aqui. Nós queremos saber qual é a inclinação da reta que contém esses pontos. Pause o vídeo e tente resolver sozinho. E, de novo, a nossa variação é igual à variação em y dividida pela variação em x. E nós podemos escolher dois pontos dessa tabela aqui, quaisquer dois pontos, claro, presumindo que esses pontos estão na mesma reta. E eu posso escolher, por exemplo, esse ponto aqui, 1,7, um e esse outro ponto, 5, 13. Qual foi a variação em x? De 1 foi para 5, ou seja, aumentou 4 unidades. Já no y foi de 7 para 13 ou seja, aumentou 6 unidades. Portanto, a nossa variação vai ser igual à variação em y, que é 6, dividida pela variação em x, que é 4. E, claro, eu ainda posso simplificar essa fração aqui, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2, e vamos ficar com 3 meios. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!